Olha o tamanho da minha banana. Olha só que tamanzão de banana. E olha meu anel. Olha o tamanho do meu cravo. No <risos> programa de hoje vamos fazer banana da terra. Você primeiro pega Tão a banana. Tá me chamando? Tanco. Você pega a banana e lava, né? Você tem que lavar muito bem a banana porque a gente não sabe de onde vem de qual terra que ela vem e é importante lavar bem no caso dessa banana nós vamos cozinhar na água porque são os recursos que temos hoje o que tá fazendo? <risos> Ó, viu? Ó também, já lavei bem antes né Olha, ela é até meio estranha, muito interessante. Vamos fazer pra todo o elenco do Teatro Oficina. Nossa, não cabe. Foi? Foi. Colocada a banana na água, nós vamos botar no fogo. E mais tarde, amiguinhos, nós vamos ver qual foi o resultado. E ver as reações do Tia Azul para com a banana. Fica ligado. Então, Snap Espectadores, é... Eu deixei muito tempo a banana aqui. A gente foi ensaiar, esqueci dela. Vamos ver. Mas acho que está boa. Não queimou. Mas tem um negócio estranho aqui. Vamos ver o que o povo vai achar. Né? A vida. Acho que o povo gostou. desmascarada. Ai, mas tem flash. E é um a banana mais escola mais da, da terra deu é super certo. Super o tio de todo amou, comeu a banana e com um pouco eu com a a consigo... na cabeça.